relatos de um desviado, bom, não vou me apresentar porque quem eu sou não é importante, a pessoa que tá aqui por trás falando não tem importância nenhuma, mas é a história em si, eu tenho certeza que é a história de muita e muita gente e que isso que eu vou falar aqui pode ajudar muita e muita gente a sair da fase do momento que ela está passando. Não que eu tenha saído e não que eu esteja numa fase boa, mas eu sei que Deus ele quer me usar para falar com você. Bom, vamos lá. Eu era aquele tipo de pessoa na igreja que achava que eu não queria desviar, sabe? Que achava que eu já tava num patamar de santidade e de comunhão com Deus e que Deus ele nunca ia permitir que eu me afastasse do caminho. Eu jamais imaginei que Deus Ele Ia permitir que algumas coisas Acontecessem na minha vida Da forma que aconteceu Bom, mas aconteceu Assim como Nas melhores histórias e nas melhores vidas Coisas dão errado E coisas que não estavam programadas E que não estavam nos nossos planos Acontecem Vamos dizer assim Problemas que que a gente não estava esperando que acontecesse Eles acontecem E eu era uma das pessoas que imaginavam Que eu jamais iria desviar dos caminhos do Senhor E que eu jamais iria deixar aquele legado que eu tinha De, de pregar o Evangelho e de te levar a palavra de Deus Mas aconteceu Eu desviei eu fui levado para longe dos caminhos do Senhor Problemas aconteceram na minha vida Eu pequei, eu errei, eu falhei Assim como muitos de nós falhamos Todos nós falhamos, na verdade ninguém é perfeito Assim como vários personagens da Bíblia Várias pessoas e figuras importantes Pecaram Sansão pecou Josué pecou Moisés pecou Abraão pecou Salomão pecou Davi pecou e várias dessas pessoas pecaram e fizeram coisas horrendas perante a palavra de Deus, mas mesmo assim, Deus não desamparou essas pessoas. Elas passaram por momentos difíceis, por fases difíceis, mas mesmo assim, Deus não abandonou essas pessoas. Entende? É, Davi, ele cometeu alguns pecados grandes, Davi, ele cobiçou a mulher de seu irmão, Davi ficou com a mulher de seu irmão. E mesmo assim, Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Moisés, ele duvidou de uma ordenança de Deus quando Deus falou para ele bater o cajado na rocha, que a água sairia da rocha, que a água iria brotar da rocha, e Moisés duvidou da palavra de Deus. E mesmo assim, Deus permitiu que a água saísse da rocha. E mesmo assim, pouco tempo depois, Deus falou para Moisés tocar o cajado na beirada do mar, e o mar iria se abrir, Moisés tocou, o mar se abriu e mesmo assim Deus falou para Moisés seguir Ou seja, independente do erro, independente do pecado, independente da falha de qualquer um destes Deus mandou eles prosseguir Deus mandou eles seguirem adiante, entende? Então, independente do seu pecado, independente da sua falha Independente do motivo que fez você se afastar dos caminhos do Senhor Seja um erro seu ou seja um erro de outra pessoa Isso não impede que Deus faça com que você prossiga Isso Ele não te afasta totalmente de Deus Isso não vai fazer com que Deus pare de olhar para você e pare de te amar Jamais Jamais, jamais, jamais, jamais... Isso jamais vai acontecer. Mas... Por algum período da minha vida, eu não entendia isso. Por algum período da, da minha vida, eu questionava a Deus e perguntava para Deus... Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Logo eu, Senhor, que achava que nunca isso... Que isso nunca iria acontecer comigo, mas aconteceu. Eu perguntava a Deus... Por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que tudo deu errado? Por que que eu tô aqui no fundo do poço? Por que que eu tô aqui nessa depressão profunda? Tô chorando, não sei o que eu vou fazer. Por que que esses pensamentos e essa vontade de me matar tá vindo? Senhor, será que ainda existe solução para minha vida? E a gente não entende quando a gente lê aquela passagem. Fala que existe o caminho largo e o caminho estreito. E o caminho largo leva para a porta larga, onde tudo é espaçoso, tudo é mais fácil, tudo é mais tranquilo. E o caminho estreito, ele é difícil, ele é sinuoso, ele é cheio de espinhos, e ele leva para uma porta estreita que é difícil de passar. E dentro da igreja a gente aprende que o caminho largo é o mundo, entendeu? o caminho largo é a vida fora da igreja, que o caminho largo é a vida com facilidade e que o caminho estreito é você ficar ali dentro da igreja servindo a Deus e que você vai passar por perrengues, você vai passar por desafios, você vai passar por lutas e esse é o caminho estreito, mas não não é nada disso com o tempo eu entendi que o caminho estreito ele é totalmente diferente do que Falaram pra gente Não que eu esteja querendo distorcer a palavra Ou ensinar uma coisa diferente Eu tô só mostrando a minha visão E aquilo que Deus Ele mostrou para mim Ele me mostrou ao longo do tempo Que era diferente E o caminho estreito Que eu passei a entender É um caminho que cada um tem o seu Não adianta Que eu não vou passar pelo mesmo Caminho estreito que você tá passando não adianta que eu não vou passar pelo mesmo caminho estreito que o baterista da igreja está passando. Eu não vou passar pelo mesmo caminho estreito que a irmãzinha do círculo de oração está passando. Eu não vou passar pelo mesmo caminho estreito que o pastor está passando. Cada um tem o seu caminho estreito. Cada um tem a sua porta estreita. Cada um tem os seus espinhos. Entende? Então não adianta que eu não, nunca vou passar pela mesma coisa que determinado irmão tá passando. E depois que eu passei a entender isso, eu passei a ver que o meu caminho estreito era a minha vida, vida no mundo. Era o, o período que eu estaria desviado ou que eu estivesse desviado. Esse seria o meu caminho estreito. Por quê? porque as coisas começariam a ficar difíceis. As pessoas na igreja elas têm a ilusão de que, ah, o desviado ele desviou porque lá fora no mundo tudo é mais fácil. Lá fora no mundo tudo é mais tranquilo, mas não, nem sempre é assim. Às vezes o desviado ele desvia. É a partir do momento que ele toma essa decisão de desviar ou acontece algo na vida dele ele acaba desviando. Às vezes a partir desse momento tudo na vida dele começa a dar errado. Às vezes, a partir desse momento, as coisas que estavam dando certo na vida dele, elas desabam. Entende? Então, a partir desse momento, é a hora que ele começa a realmente a passar pelo seu caminho estreito. Às vezes, dentro da igreja estava tudo fácil, estava tudo tranquilo, tudo dando certo, tudo e na mil maravilhas. E a partir do momento que ele desviou, tudo deu errado. Tudo começou a dar errado. A vida não é para frente. Ele chegou no fundo do poço, não sabia como sair, estava desviado, estava longe de Deus. Deus não estava longe dele, mas ele estava longe de Deus. E o desviado, quando ele tá longe da presença de Deus, ele está passando por momentos difíceis, ele não se esquece de Deus, não, em momento nenhum. Mas ele sente que ele não tá apto, vamos dizer assim, a pedir algo para Deus. Ele sente que ele não é digno de pedir um favor para Deus ou de pedir para que Deus tire ele daquela situação. Mas esse é o caminho estreito, que nem eu falei. Cada um tem o seu. A irmãzinha do círculo de oração, ela tem o caminho estreito dela, ela tem as dificuldades dentro do lar dela, dentro da casa dela, nas orações que ela faz passando pelo seu caminho estreito que vai levar para a porta estreita e que ela vai ter que passar por todas essas dificuldades para chegar aonde Deus quer que ela chegue e o desviado também o desviado quando ele está desviado irmão ele não está passando pelo caminho largo como muita gente diz nem todos, pode ser que alguns sim mas nem todos estão passando pelo caminho largo às vezes o desviado ele está chorando às vezes o desviado ele tá numa depressão profunda Na qual ele não consegue sair sem a ajuda de alguém Às vezes o desviado ele só precisa de um amigo E de alguém que o incentive para voltar Mas não tem ninguém porque as pessoas só querem julgar Ah, ele escolheu o caminho mais fácil Ah, ele se desviou porque ele quer curtir o um mundão Ele quer seguir a vida dele Não, mas nem todo mundo é assim Às vezes a pessoa só desviou porque ela não tava aguentando mais às vezes a pessoa desviou por alguma coisa que aconteceu e acabou magoando ela Mas ela só não voltou para a igreja ainda porque as pessoas parecem que não, não sentiram falta dela A igreja parece que não sentiu falta daquela pessoa que Que às vezes estava ali empenhada dentro da igreja e buscando e fazendo a sua parte Tá legal que ela tinha defeito, tá legal que ela que ela tinha falhas, mas ela estava ali Sabe, se esforçando Ela estava fazendo a parte dela do jeito dela é, da forma que ela era capaz de fazer e às vezes esse desviado ele só não voltou ainda para os braços de Cristo não porque ele não quer mas porque ele não tem força é, existem alguns momentos e algumas situações na vida de algumas pessoas que quando ela cai ela entra numa depressão tão profunda mas tão profunda que ela começa a imaginar que Tá dando errado na vida dela Que ela não consegue ver nada positivo Na vida dela E meu, ela só consegue sair daquele momento A partir de, de Que alguém estenda a mão Pra ela e fala Eu tô aqui pra te ajudar, eu vou tirar da situação Eu vou te ajudar a sair dessa situação Porque existem momentos, existem certas Ocasiões na vida de um desviado Ou de qualquer outra pessoa Que ela não consegue se levantar sozinha não tem como. Ela caiu, machucou os pés, machucou a perna, cortou a perna. Isso aqui é simbolo... simbologicamente o eu tô falando. A pessoa cai, quebra o pé, quebra a perna, se arrebenta na vida aí fora. E, meu, ela não vai conseguir sair sozinha. Entendeu? Ela não vai conseguir se levantar. Ela vai precisar de alguém para ajudar, para apoiar ela a se levantar. E essa pessoa são as pessoas que estão mais firmes dentro da igreja. E que muitas das vezes não param para ajudar. Muitas das vezes não olham para o desviado Porque acham que o desviado só escolheu o caminho mais fácil Gente, não é questão de escolher o caminho mais fácil É questão de que esse era o caminho que tinha que ser seguido Entendeu? Não que Deus quisesse que a gente se desviasse Mas não Deus, Ele deu livre arbítrio E Ele permite que a gente se desvie Para passar pelo caminho estreito Para passar por, por aquela fase difícil para passar pelo vale da sombra da morte irmão, para pra pensar raciocina comigo você acha realmente que o vale da sombra da morte é dentro da igreja? você acha que realmente você vai passar pelo vale da sombra da morte no culto? na adoração, naquele momento de, de louvor, ou enquanto você estiver dentro da igreja? sim, pode ser que você passe mas eu te falo você vai conhecer de fato o vale da sombra da morte quando você se desviar quando você se afastar da presença do Senhor quando você deixar de sentir a voz do Senhor falando com você quando você deixar de sentir a glória de Deus invadindo a sua vida e quando você se sentir sozinho, sem ninguém, sem nada por perto aí você vai Vê o que é passar pelo vale da sombra da morte Aí você vai entender realmente O que é passar pelo vale da sombra da morte Dá para me entender? Efésios capítulo 3 versículo 20 A Bíblia diz que Deus ele pode fazer muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Ou seja esse desviado, essa pessoa que está lá embaixo, ele tem sonhos Esse desviado que está lá no fundo do poço, ele tem desejos E você que está me ouvindo aí, não sei se você está desviado, não sei qual é a sua situação Eu só sei que tem solução para você Eu sei que tem solução para sua vida Eu sei que você está sem força Eu sei que você não consegue lutar eu sei que você está destruído, está despedaçado E não vê uma solução para a sua vida Eu sei disso Eu passei por tudo isso Mas eu quero te dizer que Deus ele pode fazer muito mais abundantemente Além daquilo que nós pedimos ou pensamos Mas reflita comigo Esse mais e abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos Não é da forma que a gente quer A gente quer de uma forma mas Deus, Ele pensa abundantemente mais e Ele vai fazer abundantemente mais, mas da forma dEle, do jeito dEle, na hora dEle, da forma que Ele quer e da forma que Ele sabe que vai ser melhor para você. Deus, Ele não vai fazer mais abundantemente da forma que você quer, não. Ele vai fazer melhor, Ele vai fazer muito mais, Ele vai fazer além. Além do que você pediu, além do que você planejou, além do que você sonhou, além do que você quis ele vai fazer além, mas é do jeito dele, é da forma dele, e não julgue a forma de Deus agir, Deus ele vai agir às vezes de uma forma que você não quer, às vezes de uma forma que você não espera, mas ele vai agir da melhor forma para você, você pode não entender o que você está passando hoje, você pode não estar entendendo a fase que você está passando hoje. Mas tenha certeza que tem um propósito Tenha certeza que tem um motivo para você estar tá passando por esse caminho estreito Que tem um motivo para você estar tá passando pelo vale da sombra da morte Entenda, existe um motivo para você estar tá passando pelo que você está passando Mas não desista A sua hora vai chegar o final do caminho estreito vai chegar Os espinhos que você tá pisando vão passar As pedras que você tá pisando vão passar Você vai começar a pisar numa grama geladinha, sabe? Sentir aquele cheiro de pastos verdejantes E eu não sei quando vai ser isso Eu não sei que momento vai ser isso na sua vida Mas vai acontecer Ei! A tempestade, ela não dura para sempre. A fase ruim, ela não dura para sempre. O choro, o desespero, a dor, ela não dura para sempre. Entende? Toda fase ruim, todo vale. Todo vale. Imagina comigo, duas montanhas bem altas mesmo, bem altas. E entre essas duas montanhas, no meio delas, existe um vale. Tá certo? Vamos comparar isso aqui com o Vale da Sombra da Morte, tá? Então, o que antecede essa montanha, o que antecede esse vale, na verdade... Antes desse vale, existia uma montanha muito alta, ou seja... Era um momento que você estava numa montanha muito alta, num patamar muito alto, mais próximo de Deus... As coisas estavam dando certo e, infelizmente, você caiu no vale. Só que... Não desista, porque mais à frente... Existe outra montanha Mas você vai ter que subir essa montanha E não vai ser fácil Descer foi fácil, foi rápido Rapidinho você caiu lá embaixo Mas para subir vai ser difícil Mas você vai chegar lá em cima Entende? Então, todo momento ruim Ele antecede um momento bom Entende? Toda fase difícil Toda fase ruim que você acha que não tem solução Ela é o. o vamos dizer assim ela é o que vem antes da fase boa. Entenda que a fase ruim que você está passando, ela não é o fim, não é a, a, o fim da linha, não é o final. É apenas o vale. E que mais à frente desse vale existe a montanha, existe a parte alta e você vai estar tá feliz. Você vai conseguir chegar nos seus objetivos, realizar às vezes muitos sonhos. E vai sair daquela fase ruim Mas não quer dizer que você não vai cair no vale de novo Às vezes você pode cair no vale Às vezes o vale pode durar Uma hora, um dia Um mês, um ano, cinco anos Dez anos Mas o vale vai passar Não vai durar pra sempre Essa fase que você tá passando difícil De choro, de tristeza, de dor Pensando em se suicidar Pensando em se matar, em tirar a própria vida Essa fase vai passar Acredita Deus, Ele tem o melhor preparado para sua vida. Ele não desistiu de você em nenhum momento. E em nenhum momento Ele deixou de olhar para você. Em nenhum momento Deus, Ele deixou de acreditar em você. Deus, Ele é o teu maior incentivador. Deus é aquela pessoa que mais acredita em você. A Bíblia diz que pode um pai e uma mãe abandonar um filho, mas Deus ele não o abandona, de fato os seus amigos podem ter te abandonado, a sua esposa, o seu esposo, às vezes os seus filhos, a sua mãe, o seu pai todo mundo pode ter te abandonado, mas Deus ele não te abandona se você quiser fechar o teu olho aí agora onde você está e clamar a Ele e pedir perdão para Ele e conversar com Ele Ele vai estar tá aí do seu lado você vai sentir uns calafrios uns arrepios é Ele aí é o Espírito Santo aí do seu lado mas para isso você precisa falar com Ele desabafar com Ele explica a sua situação não que Ele não saiba porque Ele sabe de tudo mas Ele quer ouvir você falar com a sua boca ele quer ouvir você se explicando Ele quer ouvir você falando para Ele que você quer mudar Você quer sair dessa situação que você não aguenta mais isso Às vezes só precisa desse pequeno passo E dessa pequena atitude para Deus ele começar a te ajudar E enviar pessoas para te ajudar Então reflita sobre isso O vale ele não é o fim O caminho estreito não é o fim a tribulação não é o fim. A desilusão, a tristeza, as lutas, a depressão, as pessoas que te magoaram, isso não é o fim. Deus está preparando coisa nova, Deus está preparando coisa fresquinha para você. Mas você precisa acreditar. Tá bom? E o que eu tenho a dizer para você é volta. Volta para aquele que nunca te abandonou. Volta para aquele que te ama Pessoas podem ter te magoado Pessoas podem ter te entristecido Mas ele nunca vai te magoar Ele nunca vai te desamparar Então volta para ele o quanto antes Porque ainda dá tempo Ele está te esperando de braços abertos Para te, te receber Assim como foi com o filho pródigo Então volta Volta porque ainda está tempo Esse foi mais um relato aí de um desviado anônimo. Fique com Deus.